Boa tarde, eu me chamo Deolinda Gonçalves da Rosa de Matos. Eu moro aqui, mas eu era da comunidade de João Surá, no Paraná. Aí eu me casei e vim morar aqui. Fiquei com uma pessoa daqui, dos quilômetros de Praia Grande, né? E vim morar aqui já faz 22 anos. E, e aqui as tradições aqui, é plantar arroz, feijão, milho, rama, batata doce, e aí a gente planta, e se chove, se chove bem dá, se não chove, não, não colhe nada, e assim é. E nós, nós remávamos muito canoa aqui, em Biamicazem, mora aqui nós remava canoa, canoa braço, e lá no rio, na poranga, remando, Limando canoa, depois até depois na complexo, tem barco para gente andar. Daí agora, tem uma estradinha aqui, o carreiro da estrada. Mas ninguém aguenta comprar um jipe para andar, né? Aí tem um pouco de pé, um pouco de, de barco e assim vai. Agora que afetou bastante a nossa comunidade, aqui foi a, essa pandemia, né? Começou aí, na, nossas crianças não podem mais para escola. E não pode mais fazer baile, nem romaria, nada na comunidade. Afetou muito. Não pode visitar ninguém. E assim tá. Vamos ver até quando que quando que vai isso? Até todo mundo tomar vacina, daí... Certo?